Opa galera, no vídeo de hoje eu troco para vocês a plataforma de investimentos Enxova. Aqui é bom investir. Então bem-vindo à Enxova, a plataforma de negociação de última geração. Aqui você pode investir no mercado internacional, empresas... Forex e commodities, com o toque de um botão, com segurança, nos dispositivos de sua escolha. E você pode começar de graça, tá galera? Então basicamente eu vou deixar já o link aí, já tem um resumo aqui na tela para vocês do que, que é a plataforma, e se você já se interessou logo de cara, já vai ter o link aí embaixo, você já pode descer aqui fazendo o seu cadastro. Então você pode começar a investir a partir de um dólar só, uma doleta cara, cinco reais aí, então é acessível para qualquer tipo de público, e aí você pode começar a investir, ganhar um dinheiro, uma renda extra, Eu vou explicar pra vocês como que você pode fazer isso? Então aqui você coloca o país de residência, seu endereço de e-mail, sua senha e cria a conta. Você também pode criar conectando sua conta do Google ou do Facebook também, que vai já diretamente rapidão. E aqui tá a plataforma, tá? E cara, bem resumindo aqui, eu já vou explicar pra vocês como funciona. Aqui você tem duas opções. Você analisa o gráfico e determina se ele vai pra cima, né, botão verdinho, ou se ele vai para uma tendência de queda, pra baixo, botão vermelho. E se você acertar a previsão de onde o gráfico tá indo, você obtém o um lucro. Então, por exemplo, aqui ó... Vou colocar aqui para meia-noite 8, vou colocar 100 reais, e se eu acertar a previsão para onde o gráfico vai, eu ganho 85% de 100, ou seja, 85, então eu coloco 100, volta 185 para mim. Então vamos lá, vamos supor que eu tô analisando aqui que o gráfico vai para baixo, coloca aqui ó, botãozinho para baixo, e a gente espera ali um tempo agora, olha só. Deixa eu arrastar aqui para vocês não confundirem, aqui é a opção que eu estou operando, euro, USD, determinei ali que o gráfico vai para baixo. Rapidamente aqui eu fiz para demonstrar para vocês. Então, eu acertando a previsão, eu vou ganhar basicamente os R$85 que eu falei para vocês. Se eu errar a previsão, eu perco os 100 reais ali que eu coloquei apenas. Podem ver que minha banca aqui tem R$47,833. Galera, obviamente que é um tempo investindo para ter esse valor, cada um sabe a sua realidade. Como eu falei, você pode começar com 5 reais E obviamente aqui, demorou pra eu ter isso aqui Então não achem que foi fácil, tá? Eu espero que vocês usem esse vídeo aí como uma inspiração E como também uma forma de estudo aí De como que é a plataforma E de como sim, tem opções aí na internet De você ganhar renda extra, beleza? Falta 5, 4, 3, 2, um, e, cara, conseguimos ganhar R$85,00 aqui em um minutinho de vídeo. Então, nem cortei nem nada para vocês verem que é possível, tá? Já aumentamos ali o saldo para R$48,18. E é basicamente isso, tá galera? Não tem segredo, deu para entender como a plataforma funciona em poucos segundos, em poucos minutos, né? Mas agora a gente vai aprofundar mais um pouco aqui sobre a plataforma, para você ver que não é tão simples assim. Primeiro, eu quero citar para vocês três pilares importantes aqui para as negociações, ali eu fiz de qualquer maneira para vocês entenderem, mas tem três pilares importantes. Primeiro é expertise, então você tem que entender do que está fazendo. Eu entendo do que eu faço, por isso que eu consigo ganhar dinheiro aqui nem Enxova. Então você tem que ter um estudo, estuda, pratica, né? Para você poder saber o que tá fazendo aí sim você consegue ganhar dinheiro você sabendo que tá fazendo segundo ponto é mentalidade você tem que ter uma mentalidade nesse mercado financeiro porque às vezes você perde dinheiro você tem que saber a hora de parar né e recomeçar no outro dia perde pouquinho calma no outro dia você recupera e também é o contrário a mesma coisa às vezes você ganha e quer continuar ganhando ganhando ganhando não pode ter ganância ganhou beleza bateu a meta do dia volta no outro dia vai sempre ali tendo uma mentalidade de que pouquinho pouquinho é melhor do que tentar de uma vez e o terceiro e último ponto cara gerenciamento de risco porque nem sempre a sua mentalidade vai estar tá boa Às vezes você vai estar tá abalado com alguma coisa Mas se seu gerenciamento for bom, cara, não importa mais nada Então, por exemplo, gerenciamento ali De que no máximo você pode perder 100 reais no dia Perdeu, beleza, volta no outro dia E a mesma coisa, o contrário, gerenciamento ali Que a meta de ganho é 200 no dia Bateu a meta ali, beleza Saiu também, não fica com ganância Então tem o um gerenciamento E beleza, agora a gente voltou aqui, porque agora tudo que eu expliquei pra vocês Eu vou mostrar na prática Então primeiro, mais de 250 ativos Como você seleciona um ativo, aqui em cima você tem um botãozinho e tudo mais abrir o um novo ativo aqui ó você pode ver que tem diversas opções tem aqui opções binárias, que são os pares de moedas, por exemplo, euro, GBP, euro JPY, euro USD e por aí vai. Aqui também tem opções digitais que também são pares de moedas. Além disso, temos Forex também, a mesma ideia, muda um pouquinho aqui, as operações, mas também é moedas. Aqui a parte de ações, como por exemplo, ação da Tesla, ação da Amazon, ação aqui da Facebook, beleza? Parte de cripto, como Bitcoin, Cardano, Ethereum, parte de commodities, como petróleo, ouro e prata. Parte de fundos como Ultra Pro Short, SP500 e enfim diversos fundos como Dow Jones, QQQ, você já conhece. Selecionou aqui, cara, então você pode fazer a opção, como eu falei para vocês, selecionar aqui o tempo, o valor que você pode alterar, enfim, aqui tem a parte do lucro e acima, abaixo, né? E basicamente aqui tem essa opção a opção alavancado, como vocês podem ver aqui, Bitcoin vezes 100, aqui basicamente o valor que você coloca, por exemplo, mil reais, ele multiplica por 100. Então na hora que você está operando, você tem ali uma margem de 100 mil para operar, tá? Então aqui é muito mais alavancado Você pode ganhar bem mais E aqui o máximo que você perde é o valor ali Que você colocou, mil, tá? Então basicamente você tem esse potencial ali Uma margem muito maior de ganho, beleza? É importante também você analisar sempre o payback Então por exemplo, vocês podem ver que o Euro SD tá pagando 87% Já aqui, olha só, o Euro GBP tá pagando 85% O Euro JPY 83% em mais de 5 minutos Então determina isso aqui quando você vai ganhar Tá vendo? Olha só aqui Ó, ó vamos botar aqui, ó 5 minutos, tá vendo? Caiu aqui, 83 Agora só um minutinho, olha só Aumentando aqui para 85 Bom, lembrando também o que eu falei para vocês Você que é novato, cara, não precisa ter a conta real aqui Igual eu tô usando Você pode clicar aqui, tem a conta de demonstração Que você pode usar e vai treinando nela Até você ficar craque Depois que você for profissional na conta demo Aí você vai a conta real Como eu falei para vocês, o suporte é todo dia, toda hora E aqui tem tutoriais aqui nesse canto esquerdo Então também, além da conta demo Vê os tutoriais, tem todos os vídeos aqui, olha só Como depositar, como personalizar Tem noções básicas aqui Na plataforma, negociação de opções, negociação de CFDs negociação com margem, análise técnica e análise fundamentalista ok? então vale muito a pena você ficar de olho nisso, nos alertas, análise de mercado também, isso aqui vai ajudar você que é novato a ter melhores resultados na plataforma, e aqui nesse canto onde estava minha câmera é o ponto principal, aqui é onde ajuda você a ter resultados, então aqui você tem o que? Ferramentas gráficas, você pode clicar aqui e selecionar, beleza? Além aqui dos indicadores, que é muito importante, como por exemplo, bandas de Bollinger, super usado, Fractal, Alligator, então por exemplo, uma aqui que eu gosto de usar é o Alligator, vou estar tá aplicando aqui, e aqui você consegue ter uma análise melhor de onde vai estar tá indo o gráfico, tá? Então vamos fazer aqui, um, um, por exemplo, uma operação bem rapidinha aqui para vocês verem, mais uma aqui no vídeo, tá? Onde basicamente, por que, que eu eu fiz essa operação aqui para baixo porque tá todas as linhas aqui em tendência de baixa, beleza? Tudo aqui na minha análise, bem rápida para o vídeo novo ficar longo, né? Mas enfim, e aí como eu falei, cara, você vai ter que estudar, ver os melhores indicadores para você, ver as melhores ferramentas gráficas para você e aqui você consegue ir tendo resultado com isso, beleza? Eu vou ter um resultado aqui por pouco, 4, 3, 2, 1 e conseguimos ali por muito pouco mais R$ reais, ok galera? Então deu certo aqui uma análise em pouquíssimos segundos pra vocês verem que eu sei o que eu tô fazendo, é assim que eu consegui essa banca e assim você vai treinando aos poucos, tá? E, enfim, não tem mais muito o que dizer se você gostou, você pode clicar aqui então em depositar, você vai ver que tem diversas opções como Pix, TED, Boleto, Mastercard, enfim, Pix geralmente é o mais usado aqui no Brasil, e a partir de aí um dólar você pode estar tá iniciando aqui na plataforma, e aí cara, é basicamente isso, fechou galera? E, enfim galera esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado resumindo aí cara, a plataforma aí é para maiores de 18 anos, existe sim um risco de perda de capital, então é por isso que eu fiz o vídeo, para mostrar para vocês que dá certo, vocês podem ver que eu tenho um bom capital aqui, já 48k, mas para vocês entenderem, né, e usarem como inspiração de que sim, é possível ter ali bons resultados nessa plataforma, mas cara, tem que ter estudo, como eu falei, tem que ter estudo, vai estudando, vai praticando, tem que ter um gerenciamento de risco e tem que ter uma mentalidade, né, e aí você começar com dinheiro de acordo com o que você pode perder, porque como eu falei, a plataforma tem risco para você estudar e melhorando para diminuir seus riscos, beleza galera? Mas é isso aí, ó. vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, Valeu e até a próxima!